Aqui é o Tamer. Estão cada vez mais frequentes os casos de abuso sexual e de estupro ou tentativa de entre alunos, pacientes e seguidores, discípulos, seja lá o que, de pseudogurus. Então veja, o, um treinador, um profissional de qualquer ordem, de qualquer classe, que lide diretamente com pessoas, médicos inclusive, né? então estou me referindo... Há pessoas que trabalham diretamente com gente, né, no sentido de processos de cura, processos de desenvolvimento pessoal, enfim. Essa galera tem que estar muito preparada, não só tecnicamente, porque isso é o básico. Né? Então, o profissional que se propõe a processos de cura ou de desenvolvimento pessoal, precisa estar, se propõe, quero dizer, facilitando, conduzindo pessoas, precisa estar preparado tecnicamente, isso é o um mínimo. Mas esse cara tem que estar preparado também do ponto de vista dos princípios, Primeiro, para que tenha autonomia, ele mesmo como facilitador, no sentido de não se envolver de maneira equivocada com quem quer que seja. E segundo, no sentido de dar autonomia aos seus conduzidos, aos seus facilitados ou facilitandos, quer que sejam alunos, alunas, pacientes, cultis enfim, seguidores, discípulos, etc, etc, etc. Então, o indivíduo precisa ser treinado, precisa ser preparado para ter independência, emocional principalmente. Então, meus alunos, por exemplo, e alunas estão preparados para conduzir a sua vida sozinhos, porque eu não sou guru de ninguém, nem me proponho a isso, e nem tenho guru, nem, não acredito nisso, sabe? Eu acredito em orientação bem dada, competente, consciente de gente que sabe o que diz, de gente preparada, que já trilhou o caminho que eu estou seguindo antes de mim, isso eu acredito. Agora, guru, eu não acredito, ok? Não acredito. Mas cada um acredita no que quer. Então, os meus alunos e alunas são preparados para ter autonomia, para conduzir a sua vida sem depender de mim ou de quem quer que seja. Número um, então eu estou falando da autonomia referente às técnicas, referente ao aprendizado que o indivíduo traz daqui, que o indivíduo espera é, a, a, assimilar aqui, espera obter aqui comigo, é? Né? conosco aqui. Então, a pessoa é preparada para isso, para ter autonomia. Em segundo lugar, autonomia emocional. Você não pode se ligar tanto a um, a um profissional, seja ele de que ordem for, a ponto de ficar emocionalmente dependente dele, bicho. Porque aí você se cega completamente, sabe? Você fica completamente cego. Qualquer dependência emocional em qualquer relação, seja marido, mulher, pai, filho, mãe, seja quem for, né? Tem que preparar seus filhos, todas as pessoas, para serem independentes emocionalmente. Quando não o são... Elas têm problemas e você está arriscado tê-los também. Principalmente numa relação profissional. Sabe? Meu aluno, minha aluna, não pode estar dependente emocionalmente de mim, não pode estar ligado a mim emocionalmente nesse nível. Claro que há é respeito entre nós, há amor, no melhor sentido da palavra, o amor fraternal. Agora, não pode haver dependência, bicho, sabe? Eu não posso lidar com o meu aluno, com a minha aluna, criando neles dependência, o que é perfeitamente possível de fazer. Porque as pessoas, nesse tipo de relacionamento, tão direto entre alunos, alunas, professores, enfim, entre profissionais que lidam diretamente com pessoas e vice-versa, essas relações são muito, muito possíveis, né? muito propensas à transferência, que é a projeção de afeto. Então, projeção. E contra a transferência, que é a resposta do profissional à transferência do, do, enfim, do, do indivíduo que está sendo trabalhado ali, que está sendo apoiado, ajudado. Então, você fica muito ligado, muito ligada, nesse sentido, sabe? Quando você entrar, resolver entrar num processo de ajuda aí qualquer, bicho, preserve a sua independência. Se você perceber que o profissional que está conduzindo você não te dá isso, que ele alimenta essa dependência, que ele alimenta esse elo emocional doentio, você pode vir a ter problemas, bicho. Você pode vir a ter problemas. Sobretudo se esse profissional não é um profissional de princípios, de bons princípios, que, aliás, nós de convir, é o que mais tem, né, gente? É o que mais tem em tudo que é lugar. Pessoas que não têm princípios, pessoas que, enfim, manipulam as outras, pessoas que não são sérias. Isso é o que mais tem. Então, em tudo que é lugar, em tudo que é, tudo que é profissão. Então, se liga muito nisso, sabe? Muito. Principalmente em profissões que não são regulamentadas. Então coaches, é, treinadores os mais diversos, te, terapeutas de não sei o que. Porra, se esse tipo de coisa acontece com médicos, queridão e que, ano, que, que fazem parte de uma classe muito séria, muito estruturada, muito respeitada, então se tem médico abusando de paciente, cara, dentro de consultório, como de vez em quando a gente vê, você imagina profissões é, cujos profissionais não tem um conselho, sabe? não tem ninguém que os possa punir, ou os possa enfim, repreender ou até, e principalmente, observá-los, né? vigiá-los, entre aspas, acompanhar a atuação profissional de, de, dessa, dessa galera. Então você fica ligado, você fica ligada muito nisso, sabe? Não se permita entrar emocionalmente nos processos mais do que você deve, mais do que o, o, o, o aceitável, o razoável, sabe? E se liga, a primeira coisa, a primeira dica que eu vou dar, se liga na conduta desse profissional, como é que ele conduz o trabalho dele. Se ele conduz para dar independência às pessoas, se ele tem ele independência do, dos, dos ajudados, né? enfim, das pessoas que ele ajuda, que ele apoia, ou se ele alimenta esse tipo de elo que é nocivo para ambas as partes, ok? Esse é o meu recado para você, se liga, grande abraço. <risos>